Hoje eu quero falar da oração de Neemias, o que inclui jejum também. It talks about Veja bem, Neemias capítulo 1, Maya, chapter 1, diz assim, As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kislev, no ano vigésimo, estando eu em Susã, a fortaleza, These are the memoirs of Nehemiah's son, Hakaliah, in late autumn, in the month of Kislev, in the 20th year of the king. I was at the fortress of Susan. Que veio a Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, a cerca de Jerusalém. Anani, um dos meus irmãos, veio visitar-me, with some other man who had just arrived Judah. Yeah, I asked them about the Jews who had returned there from captivity and about the things who were going to Jerusalem. They said to me, things are not going well for those returned to the province of Judah. E sucedeu que ouvindo eu estas palavras, acendei-me chorei, lamentei por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. This, fact, mourn, the God of e disse Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O oh, Lord God of Heaven, the great and awesome God who keeps His covenant of him fell in love with those who love Him and obey His commands, estejam pois atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Listen to my prayer. Look down and see me praying night and day for your people Israel. I confess that we have sinned against you. Yes, even my own family and I have sinned. De todo nos corrompemos contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te pois da palavra que ordenaste a Moisés teu servo dizendo: Vós transgredireis, e, vos, e eu vos espalharei entre os povos. What you told your Moses, If you're to me, you among the E vós os convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Mas se você me and e my commands and live by them, then Even if you were exiled to the ends of the earth, I will bring you back to the place I have chosen for my name to be honored. Eles são teus servos e o teu povo que guardaste com a tua grande força e com a tua forte mão. The people you rescued by your great power and strong hand are your servants. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazem prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era governador do rei. Oh, Lord, please hear my prayer. Listen to the prayers of those of us who you. Please bring yes, today by making the king favorable to me, Put into his heart to be kind to me. In those days I was the king Amém. Que Deus abençoe a Sua Palavra lida nos nossos corações. Amém, Queridos, essa história de neemias fala de muitas coisas. So ones, this story of of many Mostra o seu amor, em primeiro lugar, por Deus. Tells, tells us about his love to God. Mostra também o seu amor pela cidade dos seus pais, que era Jerusalém. Jerusalem. Mostra também, irmãos, o zelo que ele tinha pelas coisas de Deus. Quais eram o, quais eram as coisas de Deus? What were the of God? Em primeiro lugar, a palavra de Deus. First of all, the word of God. Fala comigo a palavra de Deus. Tell me the word of God. Diz assim: Eu preciso I need ter zelo, I need zelo pela palavra de Deus. Have Ok? Você crê nisso que você Sim, acaba de dizer? O que, que é ter zelo pela palavra de Deus? O que é ser é cuidar para a, a, para que a Palavra de Deus seja cumprida mas para que a Palavra de Deus seja cumprida nós precisamos conhecer a Palavra de Deus e a, a Palavra de Deus estão incluídos não somente os seus mandamentos And his word not just his mas o que mais? What else? as suas promessas also his ah, os mandamentos de Deus sempre vêm com promessas his e apesar de ele ser um escravo lá na Babilônia he was a slave in Babylon, ele estava exilado do seu país ele estava vivendo no palácio was in the Na verdade o que ele diz no final eu era o copeiro do rei ele não se esquece do seu Deus he does not his God. irmãos, esse é um grande desafio This is a great é viver no him. meio da idolatria e não se esquecer de Deus porque dentro a idolatria é tudo mais fácil é confortável é não é verdade as pessoas dizem que se você adorar um, uma estátua ela vai te responder é tudo mais fácil na idolatria. idolatria things are easier. Eu tenho visto Deus fazer tantos milagres no meio da, das pessoas. I've seen God making so many miracles among mas people. Mas as pessoas não atribuem o um milagre a Deus. But God, people don't attribute that miracle to God. Ele não esquece de Deus. They, don't, they don't God. não esquece da palavra de Deus. They not God. They not the word of God. Ele não esquece das suas próprias origens. Nehemiah did not forget his own origins. Ele não se corrompe. He was not e nós precisamos olhar isso na vida de Neemias. Mas é interessante que nesse, quando começa o livro. It's when the book starts, veja as atitudes de Neemias. Uh, Aqui ele sendo um servo, um escravo do rei. He is, a of the king. Ele estava totalmente entregue para o rei. Ele estava completamente entregue. Ele não tinha Ele não era um empresário. He was not Que estava prestando serviço para o rei. was Ele não tinha escolhido isso. He Ele, ou seja, ele foi escolhido para aquilo. escolhido para chosen ele não tinha, de fato, liberdade para dizer o horário que ele ia trabalhar. Ele não tinha, ele não tinha liberdade para dizer o dia que ele iria trabalhar. Ou para vestir as roupas que ele queria vestir ou seja, nós às vezes não valorizamos tudo isso que nós temos na é verdade, porque nós não nos damos conta de que algo é tão precioso até perder aquilo que temos de precioso, nós temos liberdade, irmãos, nós temos liberdade para ir onde queremos, entretanto, quando nós nos entregamos para Deus, nós não pertencermos Pensemos a nós mesmos we to e nós precisamos entrar em completa obediência a Deus. We need to to God. E é interessante como nós às vezes não não vemos isso na vida de Neemias não, não vemos isso. It's how we don't see that in life. Da mesma maneira que nós às vezes olhamos a nossa própria vida, we, when we look at our own life, okay. porque nós não sabemos, nós não nos, não nos colocamos no lugar dele, porque nós não e às vezes nós fazemos tantas escolhas erradas. E often E assim nós desperdiçamos a nossa liberdade. Eu li uma frase hoje que eu achei muito interessante. a A frase diz o seguinte: se é importante para você, você vai encontrar uma maneira. You're going to find a way. Não é verdade isso? Isn't that true? E mais, se não é importante para você, você vai encontrar uma desculpa. You're going to find an não é verdade. That true? Você já foi convidado para uma festa que você to? não quer ir? Quantos já passaram por essa experiência? I mean, I've gone that e o que é que você faz? You do? Você vai assim mesmo? Do you go that way? Even, even you don't want claro que não. Você não. encontra uma desculpa? You find any E você acha que a sua desculpa? think that your, your excuse é a mais profunda e verdadeira possível? <risos> Best and most profound excuse. É, na verdade. Isn't that true? Mas quando é importante para você, você supera qualquer obstáculo. But when something is really important to you, you surpass any obstacle. Preste atenção nessas palavras que eu vou dizer. Pay attention to these words I'm going to say. Interesse, interest, tempo, time, disposição, disposition, vontade, desire e coragem. Courage. Eu vou repetir. I'm going to repeat that. Interesse, interest tempo time disposição vontade desire e coragem encourage por que, que eu estou falando essas palavras porque essas palavras revelam irmãos aquilo que nós realmente queremos olha que essas palavras que eu falei estão todas elas reunidas na história de Neemias. Look tá all words that I just mentioned. They are here in this of difícil de você entender ou não? Tá entendendo? Are you saying? entendendo o que eu estou dizendo? Todas essas palavras, estão dentro das características de Neemias. Eu já falei o contexto da vida de Neemias. Para você entender a situação. For you to Quem he era de Mias? do rei he uh, Ele era um escravo ou não era um escravo? Was he a slave or not? Ele havia escolhido ser, estar ali? Was, he to be there? Não. não Então você acha que ele tinha liberdade ou não tinha liberdade? Não tinha liberdade, certo? So he didn't have ok? Ah! Estou de acordo comigo? Agree with me? Agora preste so atenção the... Neemias teve interesse em saber notícias de Jerusalém. So Nehemiah had interest to get to to know the news about Jerusalem. Teve ou não teve? como é que nós sabemos isso, you know o texto diz, the says quando um dos seus irmãos chegou lá, got there, que foi que ele perguntou, What did he ask? como estão os meus irmãos, como está a cidade, How the city? How are and então ele tinha interesse, so he had the interessante que, o que foi que Neemias fez, It's What else he do? ele, Orou. He prayed. Logo depois de, de saber o que estava acontecendo. Right after he found out what was você já viu as pessoas dizerem que não oram porque não tem tempo? Have you heard people say that they don't pray because they don't have the time? Quem, isso? How many Eu heard já ouvi muitas vezes no meu escritório. I've heard that a lot in my office. Estou lá e Você tem orado? And I'm there, and I tell, them, Have you been praying? A pessoa chega e diz Estou passando uma luta muito grande na minha vida. The person comes to me and says. God, uh, uh, pastor, in my life. No meu casamento, my marriage, no, com os meus filhos, my children, com o meu trabalho, my work. E aí eu pergunto, você tem orado? And I ask them, have you been praying? Pastor, o senhor sabe como é a minha vida? And they tell me, Pastor, you know how my life? Is eu trabalho so, muito. I work a lot. Eu não tenho tempo. I just don't have the time. Eu chego em casa cansado. I get home tired. Eu estou tão assim, eu estou, eu tenho tantas coisas para fazer. Jesus, eu tenho tantas coisas para fazer. Eu, eu preciso que você ore por mim, pastor. Eu preciso que você ore. Você quer humildade? por mim, pastor. Porque eu não consigo orar, pastor. Mas veja que Neemias, mesmo sendo quem ele era, Who he ele orou e prayed. Aí eu pergunto: Você, irmão, está disposto a fazer um jejum? Esse é sobrinho desse. <risos> <risos> Aleluia. Ah, é, é melhor você pegar esse pé no piano, Nicholas, porque tem mais slack. Ó... Não tenho... vem <risos> Então pega o que está no piano, eu acho que melhor. Porque tem um cabo maior. Eu espero, não tem problema. Eu espero que você tenha tempo também. Pelo outro lado, ele vai atrás <laughs> o piano. Ele não é bonito. Ele é, sim, sim. Com suas ações, você pode just confirmar. Disposition, this is what I was talking about Willingness yeah. Just like his uncle <laughs> Aleluia Então veja bem eu pergunto irmão, eu falo irmão, você precisa jejuar eles dizem, eu não posso pastor And tell me I can't fast. eu não vou perguntar hoje que quem está na campanha dos 21 dias de jejum não é pelos que não estão jejuando not for are not e é para ninguém se orgulhar em cima dos outros so Pride over other, other people. Mas Neemias teve disposição, irmãos. você had disposition. Neemias não trabalhava? You think he Você acha que ele dizia eu vou jejuar porque eu estou tranquilo na minha casa? He would say I'm, I'm gonna fast because everything is calm in my house? Não, ele trabalhava duro. Ele era um escravo. He was a hard worker. He was a slave. E ele não tinha tempo. And he didn't have time. Mas ele achou tempo. But he found time. Ele teve interesse. He had interest. Ele jejuou e outra coisa, outra palavra: vontade. Ele estava com vontade de mudar as coisas Preste atenção no que eu estou dizendo Ele era uma pessoa E ele acreditou que ele podia mudar as coisas Você crê que você pode mudar as coisas? Nós podemos mudar as coisas Por que irmãos? Porque maior é aquele que está em nós. Diga assim: Eu posso mudar as coisas. Como eu mudo as coisas? Quando eu mudo. Você pode crer nisso? Como toda mudança começa? Comigo mesmo. Em myself. Se você ficar criticando os outros, nada vai mudar. Se você criticar a sua esposa, nada vai mudar. Não adianta criticar o sistema, irmãos. Não adianta criticar o governo. Se você quer mudar as coisas, comece a hoje, comece agora. Encontre tempo. Esteja disposto tenha vontade de mudar as coisas você pode mudar o seu casamento você pode mudar a sua família você pode, a sua você pode mudar a sua igreja você pode mudar qualquer coisa de acordo com a vontade de Deus e por último, quem lembra qual era a última palavra se você estava anotando a primeira é interesse ele teve interesse em perguntar Ele teve tempo de que, irmãos? Orar Ele teve disposição Para que? Muito bem, mais alto jejuar. Ele teve vontade Vontade de que? Para quê? Mudar as coisas E agora a última palavra Coragem Coragem não basta ter vontade se não tiver coragem, é ou não é verdade? Não basta somente orar se na hora... Mais importante você não tiver coragem the most moment, you don't have the Tem gente que vive pedindo a Deus Me enche com teu espírito There God to fill them with their Mas não tem coragem de abrir a boca Para orar por alguém quando precisa Não tem coragem de pegar o telefone E ligar para uma pessoa e dizer Deus quer mudar a sua vida Não tem coragem de não tem coragem de enfrentar os desafios. Você vê coragem em Neemias? Onde você vê coragem em Neemias? Olha que coisa interessante, vai comigo no capítulo 2. Thing here. Go, let's go to e vamos ler o versículo 1 um e 2. read verse one and two. Amém? Quantos pode dizer amém, aleluia, glória a Deus. You amen, você é livre para glorificar Deus. Irmão. Se a palavra está falando com você, diga fala Deus comigo. Continua, massacra, sacra. a palavra está falando com você, Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano vigésimo do rei isso assim se diz em português, que estava posto o vinho diante dele, e eu peguei o vinho e o dei ao rei, porém, eu nunca estivera triste diante do rei. Early the following spring and month of Nissan, during the 20th year of king, let's go ahead and try that, or it's, or it's sexist. Reinos, the year of the king. Reign, I was serving the king his wine. I was never before, uh, I never I had never before appeared sad in his presence. So the king asked me, why are you looking so sad? You don't look sick to me. You must be deeply troubled. Then I was terrified. Olha só, no versículo 2, na última parte que o André leu, o que que diz? Como ele ficou, quando o rei, se, o rei, o rei dirigiu a palavra a ele? When the king to him? Quando o rei falou com ele, veja, him, ele dá um detalhe importante, eu nunca estivera triste, diante do rei, porque, todas as pessoas que serviam o rei that would serve the king, tinha que entrar na presença do rei alegre, sorrindo, the of the king, smiling, happy. não é que, igual muitos irmãos que estão assim na igreja com a cara triste, como se tivesse morrido 50 pessoas da sua família. Tem pessoas que vêm para o culto, dá vontade de falar, irmão, vai para casa, você está tão triste aqui. There algumas some people vêm para a church that you feel like você wanted to tell them. Você, talvez em casa você vai ficar mais, vai ser mais feliz. Né? Mas qual era o problema? Problem é que, here? se ele, veja que ele ficou, é, ele ficou apavorado porque o rei disse: Por que você está triste? O problema aqui é que ele ficou turbado porque o rei é que ele poderia ser executado só porque entrou triste na presença do rei. E aí, é por isso que diz, eu temi sobremaneira. Mas olha que coisa interessante isso. Aí o rei faz uma pergunta para ele, So Por que você está triste desse jeito? Ele teve a coragem de responder qual era a razão da sua tristeza. E qual era a razão? And what was the reason? No versículo, 3, ele diz como não estaria triste o meu rosto. Estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. "Long live Olha que coisa interessante, irmãos. Será que a miséria dos outros podia ser capaz de fazer você triste ao ponto de colocar sua vida em risco? Você consegue ver alguém em miséria? Pelo menos? Você pelo menos consegue ver alguém que está em miséria? Quando can eu estava preparando essa palavra, When I was preparing this word, eu estava lembrando dos nossos... Eu posso falar, porque eu sou brasileiro, né? Eu me lembrei de muitos brasileiros que vêm para os Estados Unidos ou para outros lugares do mundo em busca de uma vida melhor. E, de repente, nós que estamos aqui, esquecemos que somos brasileiros E queremos que o Brasil se exploda né? Graças a Deus estou livre daquela miséria absurda E às vezes até a esnoba do outro que está lá Aí, Ainda bem que ninguém dessa igreja aqui faz isso E às vezes pessoas que ainda lá é verdade. É verdade, vamos. Mas é verdade, irmãos. Ele, ele teve coragem de falar isso para o rei. Ele teve coragem. Por que eu digo coragem? Porque aquela nação that era a nação vassalada que havia, é, magoando os seus palavras yeah. todas é que havia dominado e destruído Jerusalém. Thank you, Because that nation is the nation that had conquered, destroyed other nations. E se alguém se levantasse para defender aquela nação, and if anybody went to try to defend that nation that they had conquered, ele poderia ser tomado como traidor. They could be taken as traitors. Você entende isso? You understand that? E ele teve, então, a coragem para mudar as coisas. So had the to é isso que nós precisamos como povo de Deus. What we need as of God. Nós não podemos ter vergonha do reino de Deus, we cannot be of the kingdom of God. nós não podemos ser uma vergonha também para o reino, we be an of the nós precisamos levantar a bandeira do reino de Deus, acima de qualquer outra bandeira, raise the flag of the of God above all e sabe como que nós fazemos isso? You know how we can do this. adotando as mesmas atitudes, de Nehemias. Adotando os mesmos atitudes que Nehemias tinha aqui. Agora eu quero mostrar uma coisa para você muito importante. Eu quero vamos falar da oração de Nehemias. Uh, a nossa oração precisa ser persistente ou consistente. Nossa oração precisa ser persistente consistente. Nós estamos há duas semanas jejuando. For two weeks fasting. E vamos completar três semanas E vinte e um dias antes do acampamento Nós outra vez teremos três semanas de jejum And e oração 21 retreat, we're going to another, uh, E nós vamos pedir a Deus God, a, a unção de Deus from God, A poder de Deus from God. Nós vamos pedir a Deus que se manifeste através de curas De milagres Show his presence through miracles, healing, restauração de casamentos, of marriage, de famílias, families, tudo isso nós precisamos estar buscando e colocando nos pés do Senhor. A libertação de pessoas da escravidão, do, da opressão demoníaca, the freedom of, of people from the demons oppression. para que quando qualquer um de nós orarmos por um enfermo, ele seja curado. So se alguém está oprimido, nós tenhamos autoridade para expulsar os espíritos malignos, mas isso é como colocar combustível no nosso carro, nós precisamos estar sempre colocando novos, novos, novos, novos. sempre precisamos estar colocando combustível nos nossos carros, não adianta colocar, encher o tanque uma vez e achar que agora pro resto da vida já está cheio. Glória a Deus, Aleluia. if you fill the tank. One time and pray to think that. that's it. I don't need any more. Por isso que nós vamos estar em jejum e oração. That's why we need to be and e eu digo sempre say, todo cristão tem every, que jejuar pelo menos uma vez por semana. Every fast at least once a week. Agora Neemias no capítulo 1 versículo 1, Nehemiah in, in verse 1 chapter 1, ele dá 1, uma data. He, he shows a date. Essa data mostra quando chegou Hanani de Jerusalém e deu a notícia para ele, na é verdade. Sim ou não? The date here shows when Hanani came and told him, about, gave him the news about Jerusalem. Qual era o mês? What month was that? Kislev. Esse mês é o mês do calendário judaico, que está em equivalente a novembro e dezembro, entre pega um pedaço de novembro e um pedaço de dezembro. And is to part of and Aí, lá no capítulo 2, no, no primeiro versículo da outra data, The first verse, again, gives date. Qual é o mês? What month is that? Nissan. Nissan. Sabe quanto tempo tem de uh, Kislev para Nissan? Do you know how many months from Kislev, how much time from Kislev to Kislev? Quatro <Slev>. meses. About Olha que coisa interessante. How interesting here. A gente lê a história. We read the story. E a gente acha que ele chorou, jejuou e no outro dia o rei olhou para ele. the story and we think, you know, he... Found out, he cried And the next day the king talked to him. No. That's not what happened. Ele ficou 4 meses. He stayed four months. Chorando, crying, jejuando, fasting, triste, sad, abatido. E quando chegou angustiado, depressed and when he was uh, got there with anguish. E ele chegou na presença do rei quatro meses depois, ainda estava nesse estado. O like que você faria se você começasse a orar hoje por uma causa que você quer mudar? You you for today that you to Pastor, eu já orei uma semana, não mudou nada, eu vou largar essa mulher. You say, Pastor, I started praying about a week, my wife has not changed, so I'm just going to abandon her. Não diga que eu não tentei And you can't tell me that I didn't try. Eu tenho o direito de ser alegre de I ser to feliz to be happy. Sabe? Eu tenho que ir em busca da minha felicidade I have to go after my Sua felicidade está no joelho Por quê, your pastor? Are your knees. Quanto mais você ora de joelhos pray, Mais você tem vitória mm. Jejue Ore Próximo Consistentemente. Consistently. Você quer mudar as coisas. You want to Às vezes é por isso que as coisas não mudam. That's why don't Porque nós não temos interesse. Sabe que eu disse aquela frase? Quando é importante, você encontra uma maneira. When you find a way. Quando não é importante, você encontra uma desculpa. When it's not you find an Vai para a oração hoje. Não, to é, é, esses dias está muito apertado para mim. are ah, eu gosto tanto de um versículo que tem na Bíblia, não sei aonde, mas tem na Bíblia. I Eu só lembro dessa frase. I also remember this phrase. Que é através de um profeta que Deus diz assim: that says this. "Estando eles angustiados de madrugada me buscarão." é quando a coisa aperta e a gente acha tempo Neemias recebe a notícia chora, lamenta ora, jejua diante de Deus mas tem uma coisa que ele faz também que é muito importante veja o versículo 6 6 Aqui, na metade do versículo, ele começa a orar a Deus. So, ele Ele pede que Deus esteja atento à sua oração. He to, uh, pay to his pelos filhos de Israel. For the of Israel. Aí, ele parece que começa uma espécie de reivindicação. E ele faz uma espécie de reivindicação diante de Deus. O so que, que ele diz na metade? Ele diz, os filhos de Israel, teus servos. Says, the of Israel, your Olha que coisa, o que, que ele está dizendo? So is he Deus, eles são teus servos. Não he, se esqueça disso. He's God, God, these are your Depois que ele diz, eles são teus, é, eu faço confissão por eles pelo pecado que temos cometido you. ele diz, aí ele não está satisfeito com o temos cometido not with the we have sins. aí ele diz assim, também eu e a casa de meu pai temos pecado. Existe algo na confissão que eu não quero que você, que é meuvel, esqueça jamais. You, my, my sheep, Muito embora muita gente prega contra isso. Pastor Ivael pode confirmar isso se, imagino que ele já tenha ouvido isso. Pastor pode confirmar muita gente diz que nós não podemos fazer confissão por outras pessoas o que nós não podemos é fazer confissão nos excluindo quando nós oramos, por exemplo, por uma nação, por um povo, pela família For, for a country, for a family, nós não podemos esquecer que nós somos partes daquilo. We need to remember that we are part of that. E sabe de uma coisa? No mínimo, quando você não faz nada contra o erro, você é conivente com o erro. And when you, and the, minimum, é the minimum that happens here, when you don't do anything about the error, you're being, con, uh, you're being, consent, uh, consent, You're consenting to the, to the to the error, to the sin. Entende isso? You understand that? Todo mundo entendeu ou não? Everyone understood here. Então veja bem, ele diz: nós pecamos. So he says, we have Irmãos, nós, precisamos fazer confissão. Brothers, we need to Nós vamos nos arrepender. We need to re repent. Não há nada adianta eu sentar no meu lugar e dizer, mas eu sou muito santo. Olha que pastor santo, meu Deus! It doesn't matter for me to sit in my place and say I'm such a holy person. Look what a holy pastor! Meu Deus, glória glórias a mim, toda honra e glória seja para mim. Glory to me, all honor and glory to me. Have mercy. Então, nós vamos fazer confissão pelos pecados da igreja, irmão. We have to confess and uh, ask uh, forgiveness for the sins of the church. Ah, pastor, mas como que a igreja peca? The would the church sin? Se outra mensagem. That is a subject for another message. Mas ele diz no versículo 7. todos 7. Todo nos corrompemos contra ti. We have sinned terribly against you. Veja aqui, eu disse no início que ele vivendo no meio do povo idólatra ele não se corrompeu. Mas aqui ele diz de todos nos corrompemos. But Por que que ele diz isso? porque ele está fazendo confissão pelos pecados da sua nação. Daniel faz a mesma coisa. Daniel Ele confessa e diz, nós pecamos. He says we have e é interessante, tem um outro aspecto aqui importante no versículo 9, 8 e 9. Ele ele lembra, ele ele pede para Deus se lembrar, ainda que Deus não se esquece. Remember, forget, de quê? Da palavra prometida aos filhos de Israel. The word the, the promise that he made to, to Moses olha que coisa, qual foi a promessa, was ele disse, olha Deus, tu disseste que se o teu povo pecasse, Deus disse, que tu os espalharia pela face da terra mas também tu dissesse que se eles se convertessem guardasse os teus mandamentos cumprisse os teus mandamentos ainda que os teus rejeitados estivessem pelas extremidades dos céus o que que ia fazer o Senhor? de lá os ajuntarei diz o Senhor é maravilhoso isso, irmão. É o Deus compassivo. Is God of Misericordioso. Of mercy. É o Deus poderoso. Is God Nós temos que entender nós temos que guardar as promessas de Deus, a Palavra de Deus, nós vamos aprender a orar a Palavra de Deus, quando nós conhecemos a Palavra, o diabo não pode interferir na nossa oração como é isso pastor quando se você não conhece a palavra você se ajoelha para orar eu agora estou um fervor porque assisti o filme quarto de oração e aí você ajoelha so uma semana depois, um depois o diabo começa a falar no seu ouvido está uh, vendo? não está adiantando nada you, no, aqui anything. foi só um filme mas quando você conhece a palavra de Deus <fazes> é diferente de qualquer filme porque? porque a palavra de Deus The word permanece cinco dias ah, I, viu? para sempre Forever. só queria saber se vocês estavam atentos I make sure you pay então, o que é que diz a palavra so, sobre a oração? Say? clama a mim e responder te aí o que, é que diz a palavra? o segredo do que o buscam o segredo do Senhor são para aqueles que o buscam buscar o Senhor enquanto se pode achar invocar enquanto Lord está perto why? todos aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados está com problema de memória irmão? anota o versículo põe na tela do seu celular escreve no seu Facebook use o Facebook para a glória de Deus irmãos. para de postar bobagem no Facebook Use a sua vida para lembrar as promessas de Deus. Mande um texto para o seu irmão. Lembra-o para ele da promessa. Of the Use tudo o que você tiver. E não dê desculpa. And don't give que não tem tempo. Don't have time. Eu conheço muito meus irmãos que tem tempo no Facebook. I know a lot of brothers and sisters that have time for Facebook. Que é um dos maiores profetas de todos os tempos. It's one of the greatest prophets of this time. Conta tudo da sua vida. It tells everything about your life. Instagram. Instagram. E muitas outras redes sociais. And social media. Ah, pastor, senhor também fica lá, né? Obrigado. And you're saying, pastor. So you're there too, right, pastor? A Bíblia diz procura conhecer o estado das tuas ovelhas, porque o rebanho não dura para sempre. <risos> the Bible says for you to know the place of your sheep. <laughs> estado stay with them. Do stay on <of> your sheep. Deus <laughs> <of> <laughs> Ah, mas por que que eu falo isso? Então Não desista com uma semana. Graças a Deus chegamos ah, 90% da mensagem. So we are at about 90 of the message. Vamos ficar em pé. Let's go ahead and up, assim please. a gente já pensa que vai acabar. So we, ah, na semana que vem nós vamos continuar nesse, nesse, nessa mensagem, mas no capítulo 2. Você sabia que, que, sabia que Deus prometeu a Abraão um filho? Você sabe que Abraham a son? Quando ele tinha quantos anos de idade? Eu ver, deixa eu ver. 75 anos. E com quantos anos o seu filho nasceu? How was child was born? 100, 100 anos de idade. 100. 25 anos depois. Sara, você sabia que a mulher de Abraão era mistério? Não, não gerava filhos? Você sabia que ela quando teve o filho tinha 90 anos de idade? Já estava na menopausa? She was in menopausa. É. Deus pode mudar as circunstâncias. God can você pode mudar as coisas Quem lembra de pelo mesmo? menos uma palavra Daquelas que eu falei eu Onde eu de cada vez, vez. Coragem. Coragem. Coragem. Coragem. Coragem Devagar Disposição, Disposição. Outra Interesse Vontade Entendo isso, irmãos Because... Você bom, pode bom. ser uma pessoa sem tempo, have time, mas você pode fazer tempo para aquilo que você quer. You have time for the you want. Amém? Amém? Quantos recebe essa palavra? Amém. Vamos fazer uma oração agora? Pray now. Amém. Pai, nós te louvamos, God, you, porque tu és fiel. Eu te louvo pela tua palavra que nos ensina e nos fortalece que nos dá uma nova fé. Eu te louvo, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Ó oh, Deus, eu quero abençoar a tua igreja, os irmãos que vão ofertar dizimar. Nos abençoa, Senhor. Abençoa os irmãos fiéis com as promessas que estão